E aí galera, beleza? Dinata tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui galera E olha só, aqui na nova casa do Michael, quem não viu o último vídeo que eu trouxe Aí, é, mostrando essa casa, hoje eu não vou mostrar nada, não vou falar nada dessa casa é, O Michael tá aqui com a sua família, vamos pegar o, o jatinho aqui particular e partir mano Vamos sair de Los Santos ou sei lá eu não sei para onde que eu vou provavelmente Liberty City aprendi a voar com o Trevor <risos> ai ai ai caraca batendo que ali velho tem que consertar essa pista aí mano não tá com problema é nem né? é o outro avião ali ah oh, meu Deus É metei Tá chovendo meteoro Cara, vai pegar no avião, vai pegar no avião Caraca, que é agora Vai pegar no avião, cara Galera, eu não sei como é que escapar disso, cara Aí, bateu, bateu, bateu Desvira Sobe, sobe, sobe Bateu Impressão minha ou a cidade tá lagada Aí tá acontecendo uma chuva de meteoros Aqui e eu não sei onde pousar esse avião Cara Eu não sei como é que eu não caí ainda Olha isso Caraca A gente vai morrer mano Ai peraí, peraí. Caraca. Ai. Uh, pula. Meu amigo. Cadê minha família? Caraca! Caraca, o tsunami! Caraca, moleque! E agora, e agora? Galera, o tsunami. A chuva de meteoro causou um tsunami. Olha isso, olha o tamanho. Caraca, eu tive que pular do avião, mano. Cadê a família do Maico agora? Caraca, passou muito perto de mim. Vou tentar pular no lugar... Nossa, mano, eu vou tentar pular aqui em cima. Ai, não vai dar. Vai, vai, vai, vai, vai que dá, vai que dá. Não, não. Vai. Caraca. Acho no meteoro ainda. Olha. Caraca. Que isso? Eu preciso encontrar Olha onde tem uma pedra ali Caiu, caiu outra, caiu outra Ah, essa onda ai Meu Deus Meu Deus, eu tô na água Caraca Eu fui jogado do prédio, galera Caraca, mano Olha isso Cidade inteira, mano Olha os carros ali, velho, submerso Eu preciso encontrar um barco Eu preciso encontrar alguma coisa pra sair daqui Nadando, cara Se uma pedra dessa bater em mim, eu tô morto A água tá me jogando pra baixo Ah, tem um barco Eu vi um barco ali, eu vi um barco Ih, passou muito perto Passou muito perto Ali, galera, ele ali Ele aqui Caraca, como é que eu vou subir, mano? Como que eu vou subir nesse barco? Boa, subi, subi. Eu preciso, preciso pilotar, eu preciso pilotar. Galera, eu consegui, eu consegui. Nossa, mano. Galera, eu tenho que sair daqui, mano. Caindo muito meteoro ainda, caindo muito meteoro. Eu tô vendo pessoas gritarem, eu não posso ajudar ninguém, mano. Ai, bateu. Sai, sai, sai, sai, sai Caraca Parece que aqui tá mais baixo Parece que aqui tá mais baixo Oh my god Ali, ali, ali, ali Mano, ainda tá chovendo meteoro ainda, cara ah. Caraca Que que aconteceu, cara? O que, que aconteceu aqui Eu vou ter que descer do barco Sai, sai, sai, sai Caraca Sai, sai, sai Olha isso, o FPS tá caindo demais Meu amigo, o que que tá acontecendo aqui Pula Pula O barco foi levado Ele bugado, mano Caraca, galera Que loucura, mano Vou ter que roubar um carro, cara. Vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui. Ai, vai me esmagar. Caraca, olha o tamanho dessas ondas. Olha... Meu amigo. Sai, sai daí, sai daí. Que agonia, cara. Olha a situação do carro. Já era esse aqui, mano. Já, já era, já era. pegar outro, tem que pegar outro. Esse aqui parece que tomou uma meteorada <risos> Meteoro de Pegasus em cima Caraca Que carro ruim Que carro ruim Não, cara, isso aqui não dá não mas aqui é muito lento Só tem carro merda Tio, o mundo tá acabando, acorda Caraca Aqui, aqui, vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui Olha isso Sai, sai, sai, sai. Caraca, galera O mundo tá acabando, mano. Vou pra minha... Vou pra minha antiga casa. Vou pra minha antiga casa. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá não, cara. Vou pra minha antiga casa pegar meu carro. Sai da frente! Sai, sai, sai, sai, sai. Esse carro já era, cara. Esse carro já era. Ai, tem um daqui. Tem onda, tem onda. Ah. Nossa. Olhei. Nossa, olha isso. Ainda bem que eu saí do carro, cara. Ai, eu quase fui atropelado. Cara, tsunami, meteoro. A chuva parece que passou, cara. A chuva passou, a chuva passou Olha o tamanho dos meteoros, mano Cara, vou lá pegar meu carro Vou lá em casa pegar meu carro e subir pra outra casa, galera Nossa, o cara atropelou a mulher ali Que isso Que isso Abre, abre, abre, abre, abre. Vara, vara, vara, vara, vara, Fecha a porta, cabaço. Nossa! Olha isso! Olha os meteoros aqui. Preciso ir pra outra casa. Não, não, não. Sai, sai, sai. Sai. Lascou, lascou. Sai, sai, sai, sai. Aqui pra cima não tem galera, aqui Mas ainda tem muito meteoro caindo Sai da frente Mano, vou te chover de novo, cara. Sai da frente, ai! Caraca, o que tá acontecendo ali, velho? Uma pessoa sendo sequestrada. Sobe, sobe, sobe, sobe. Sai da frente, caramba! Galera, um, ca um meteoro caiu no meu carro, cara. Olha isso! Não. Caraca. Caraca. Vou pegar esse carro aqui para subir. Meu amigo, eu tava quase chegando aqui, velho. Vamos subir. Olha, não sabemos o que aconteceu Não sabemos como é que tá a situação da cidade Eu não sei o que aconteceu com a família Eu consegui sobreviver, eu pulei do paraqued de paraquedas Consegui chegar em casa, mano Não sei o que aconteceu com a Amanda Não sei o que aconteceu com a família